Fantasma aparece debaixo do banco. O que será que elas viram durante a oração? Pânico no hospital assombrado, onde objetos se movem sozinhos. Tsunami invade um show na Indonésia sem aviso prévio. A lenda do boneco Alfredo. Sombra misteriosa atrás de uma construção no meio da floresta e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. uma trem possessão demoníaca registrada na Índia. <SILENCIO> चब चब चब चब चब चब चब चब चब चब चब चब चब चब a mulher está possuída pela entidade ligada A um adultério, por isso que ela geme desta forma. Imagens registradas em um hospital no Afeganistão. No final do corredor, um médico surgiu correndo. Achando não ser nada demais, os pacientes ali permaneceram até que algo bizarro aconteceu. Uma cadeira surgiu se movendo sozinha. Que é um momento em que algo assustador aconteceu durante um show sem aviso prévio. É evidente que este evento estava sendo realizado em uma praia. Foi quando um tsunami veio e arrastou todo mundo para a fenda do biquíni. Durante o dia já seria assustador, agora imagine na escuridão da noite. que o Edemoinho foi formado pela Lancha, mas mesmo assim não deixa de ser algo muito assustador. Essa mulher tem um boneco estranho chamado Alfredo. Seu novo namorado já estava ficando muito incomodado, pois ela dava mais atenção ao boneco do que a ele. O namorado queria entender o porquê ela se comportava assim até que ele perdeu a paciência. não não é It's not your son! Eu you Bom, agora ele já sabe a verdade. O boneco era o filho dela que morreu em um acidente de carro. Mais irá abandonar aquela boneca. estava pilotando por uma trilha quando ele teve a impressão de ter visto a sombra de algo que estava escondido atrás de uma casa. O que é O que é isso? O que é isso? Eu não sei se você não conseguiu fazer isso. te vai ficar aqui? Você vai ficar aqui? Teria ele visto um fantasma ou era um criminoso de tocaia é só aguardando alguma pessoa indefesa? Ali, que olhar? não o que é? o não o que Você não o que é? Você não Sozinha em casa, percebeu que o cão estava latindo para alguma coisa, então se levantou para ver quem ou o que estava chamando a atenção do animal. Foi então que ela teve uma surpresinha. O que é isso? O que é isso? Bro, what was that? No caso a seguir, vemos duas mulheres orando por uma jovem que contraiu uma doença grave e precisava de ajuda espiritual. De repente, começaram a ter visões. A mulher de burca rosa viu vários vultos negros voando pelo quarto. Parece que a jovem também viu e isso é um mau sinal. Parece que estão se preparando para levar sua alma embora. Pelo jeito, nem adiantará, pois o tempo dela se esgotou. Como Eleven de Stranger Things. Essa história real chamou a atenção da opinião pública nos anos 50. É o caso da menina que fazia objetos voarem. Seriam poderes sobrenaturais? Bom. É isso que veremos agora. O sossego da pequena Renkan de Boa Vista foi quebrado. No ano de 1988, nesta casa onde ainda mora a Dona Emma, aconteciam fenômenos paranormais que espantaram moradores e fizeram Leonice se conhecida no país inteiro como a Garota Poltergeist. A boneca da cama saía fora do cama e sentava na outra cama. A família procurou ajuda em um centro espírita. À medida que ela chegava na casa, já começavam os barulhos. E quando ela sentava próximo da mesa, todos ficam sentados na volta da mesa, então é, se produziam sons muito estranhos batidas metálicas, né, barulho de livro abrindo, fechando. O padre parapsicológico e divina Frederis testemunhou os fenômenos. Agora o está que significa isso? É, significa uma força telérgica bastante pronunciada. O repórter cinematográfico da RBS TV, N Rosa, foi quem gravou essas imagens que viraram manchetes em todo o Brasil. O colchão começou a levantar e a gente começou a ficar assustado, né? Apavorado com aquela, aquela imagem. Subia e descia aquele colchão. Uh, Sem assim, nada perto, embaixo da cama, a gente olhava. Porque era uma casa assim, antiga, velha, de madeira. Então tinha um porão, a gente olhava embaixo do porão. Na volta da casa tinha batido, assim, na, na, na casa e não tinha ninguém. A gente olhava e não tinha ninguém. Não tem ninguém, não tem ninguém. Olha aquela cena ali, ó. É apavorante o negócio. É muito. Um, olha, é de arrepiar, assim, de ver isso aí. Cansados de tanta exposição, os filhos decidiram preservar a filha e 14. Doze anos depois, ela voltou a falar sobre as manifestações. Eu pensava que esse papel voava, ele voava, então acho que era a força da minha mente, minha O ex-marido de Leonice disse que depois do casamento, ela passou a dar consultas espirituais. Mas a caminhada dela foi interrompida aos 35 anos, quando a mesma faleceu de câncer nos ossos no ano de 2010. Seus últimos pedidos foram deixados em uma carta para Dona Emma. Mãe, no meio das minhas mãos coloque uma rosa vermelha bem grande e bonita. Preciso estar bonita porque depois que eu partir, minha alma vai para uma festa muito bonita e depois eu vou virar uma estrela. A protagonista de uma das séries mais famosas da era dos streaming pode ser vista como uma super humana capaz de mover coisas e controlar objetos com a força da mente. Os poderes telecinéticos de Eleven e em Stranded and Tanks não são novidades se lembrando do caso de Carrie, a estranha de Stephen King. No livro, a personagem principal controla objetos, fecha portas apaga e acende luzes apenas com o poder da mente e na noite de sua formatura revela toda a potência de seu dom. Os poderes de Eleven se assemelham com os mostrados pela russa Nina Kulagina, que segundo o portal ABC.net foi recrutada pela União Soviética no caso de seus poderes psíquicos serem necessários no esporte ou na fria. Desde o fim da o mundo vivia polarizado entre Estados Unidos e União Soviética com extensas disputas estratégicas e conflitos indiretos. As duas potências investiram em pesquisas sobre paranormalidade na esperança de encontrar qualquer vantagem que pudesse ser explorada sobre a perspectiva militar. Nina que ficou conhecida no ocidente como Nina, foi técnica de rádio na segurança e contribuía ativamente para o governo soviético, até ser ferida no estômago e tornar-se dona de casa. Segundo Nina, desde pequena ela consegue mover objetos, objetos se moviam ao seu redor quando ela estava brava ou nervosa. Ainda de acordo com o que fora relatado pela Paranormal, com o passar dos anos, ela teria aprendido a controlar os supostos poderes. Ela é um dos casos mais estudados de telessinese já registrados. Pesquisas científicas sobre ela foram conduzidas na União Soviética pelos últimos 20 anos de sua vida. De acordo com relatórios, 40 cientistas estudaram colagina na universidade. Ela The of the sun and... Entre os relatos de experimentos, há o registro de que ela teria conseguido parar o coração de um sapo. O fenômeno teria ocorrido em um laboratório no ano de 1997. Alguns de seus poderes da mente também foram gravados em vídeo. Apesar de tudo isso, após tornar-se uma celebridade local, Nina Kulagina passou a ser criticada, por pessoas que não acreditavam na existência de seus poderes telecinéticos ou algo do tipo. Ela chegou a processar uma revista russa por calúnia no ano de 1987, tendo cientistas testemunhado a seu favor o que contribuiu para que a mesma vencesse a batalha jurídica. Em 1990, aos 64 anos, Kulagina sofreu um infarto fulminante e faleceu. Nessa época, segundo a mesma, suas habilidades paranormais haviam desaparecido. Bom, e você o que acha dessas histórias? Você acredita que o poder da telecinésia, o poder de, da pessoa poder mover objetos, realmente é algo real? Opine aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. E se não for inscrito e curte assuntos de paranormal e ufologia, você está no local certo. Então inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. No Japão, um casal estava sendo filmado por um amigo enquanto bebiam no banco de uma praça. Parecia que seria um dia comum até que algo espontoso apareceu muito perto deles. <risos> Sim, logo abaixo do banco, o que parece ser um espírito camuflado. O suposto fantasma logo desapareceu num piscar de olhos. Seria isso alguma montagem ou realmente algo sobrenatural foi captado por câmera